De plantão na madrugada lá no meu barraco Bomba explode na cabeça, estraçalha ladrão Só notícia ruim que vem na minha reta Mas a mente é blindada, é papo de superação Quem me guardar não dorme, nós sonha na atividade Nunca foi sorte, foi trabalho, minha prosperidade Minha glock é a caneta, munição, minha palavra Pra bater de frente com esse governo canal. Pra bater de frente com esse governo cana. E o sonho lá da é quebrado é viver um dia a mais Nós vai pra guerra, pra luta, mas sempre em busca da paz Nós vai pra guerra... Da paz, ai ai ai ai, saudade dos amigos que não voltam mais, ai ai ai ai, ai. saudade. Gente, vem todo mundo comigo assim na palma da mão, vem, assim ó, ai ai, ai é, ó. saudade dos amigos que não voltam mais, ai, ai ai ai ai, saudade dos amigos que não voltam mais, ai ai ai ai, e quando eu lembro dos parceiros a lágrima